comprar e vender ações não precisa ser um bicho de sete cabeças. Na verdade, com o Bolsa Fácil é uma operação bem simples. Nós já vimos em outro vídeo como é descomplicado comprar ações. Eu vou deixar aqui na descrição para você relembrar. Agora, também por meio do Bolsa Fácil, vamos aprender a vender nossas ações daquele jeitinho, com muita facilidade e em poucos passos. Tudo. Você já tem uma conta na Genial? Já baixou o nosso aplicativo? O Bolsa Fácil é uma ferramenta disponível dentro do app da Genial. Então precisamos dele para seguir o nosso papo. Então vamos lá! Na página inicial do aplicativo da Genial, procure pelo ícone do Bolsa Fácil. Ele fica bem ali ó, na parte de baixo da tela do seu celular. Pode clicar. Vá em Minha Carteira e escolha o papel que quer vender. Depois, basta selecionar a quantidade. Se sua operação for de unidades de ações e não de lotes fechados, é só mudar para o código com final F de fracionado. Depois da quantidade, é hora de escolher o preço. Você pode optar pela cotação em que ele está sendo negociado naquele momento ou dar o preço de venda. Mas atenção! Se você escolher o valor pelo qual deseja vender, vai precisar esperar em uma fila de ofertas até que o ativo chegue àquele valor. Feito isso, é só clicar em VENDER, CONFIRMAR, inserir sua assinatura eletrônica e CONFIRMAR novamente. Prontinho! Você acabou de vender ações sem complicação! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial para receber alertas sobre outros conteúdos como este.